carta do questionamento. Vamos complementar. Muito bom. E vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta do trono. Vamos dar uma arrumada. Virgem. Você vem se perguntando. Quando as coisas vão mudar? Quando vão entender tudo isso? Quando a vitória vem? Porque... Eu não quero mais essa situação. Esse sentimento essa fase difícil em meio às ilusões ou peças que não se encaixam por conta de uma pessoa. Você não sabe onde está o fio da meada, onde tudo se perdeu e como tudo vai se resolver, mas... A lua não brilha sozinha, tem algo que clareia ela, no caso, o sol. Ou seja, o que estava bagunçado e um pouco escuro ou pouco iluminado vai ter clareza seja uma conversa, uma conexão maior, que traga essa reconciliação, ou ao menos um perdão, porque há um espelhamento aqui, o que você sente, a outra pessoa também sente, seja as cobranças internas, ou pensamentos do que poderia ter sido, ou como pode ser modificado. Ao mesmo tempo que a outra pessoa é uma porta que se abriu para você, você também é. Então, olha só. Trono, o seu potencial é infinito. Ou seja, e Esvazia essas dúvidas, essa culpa, porque você também é especial. Só não recebeu ainda um sinal, porque não há espaço para receber. E no potencial infinito, não há limites, obstáculos, barreiras, que impeçam você de fluir no rio da vida obtendo o que você merece e quer experienciar. Então, cuida de você e desencana de qualquer pensamento limitador, tá bom? Gratidão.